Eu não aguento mais ver a cara de Flo 24 horas por dia. E eu não aguento mais pedir as coisas pra amarrar pra e ele não fazer. Tô quase surtando. Eu tô quase jogando ele aqui de cima do quarto andar. Eu vou fugir. Eu quero que ele fuja. Eu vou trancar a porta por dentro. Eu vou surtar aqui dentro. Se ele surtar eu não posso fazer nada. Eu só quero minha casa limpa. Como não surtar com seu pá em tempos de quarentena? Se liga aí que a gente vai dar algumas dicas Estamos vivendo um momento que a gente nunca viveu antes esse convite a estar em casa, a ficar da porta para dentro, a cuidar dos seus. E aí como é que a gente lida com isso? Já que antes, cada um saía para trabalhar e tinha seus horários. E agora, a gente está quase vivenciando uma experiência de convivência forçada. É quase um Big Brother. 24 horas por dia com seu par, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Então, o que fazer para não surtar? Porque eu não consigo mais ter privacidade, eu não consigo ficar sozinho, falta minha rotina. Respira. Respirar é o primeiro ponto. Ficar no seu eixo, ficar no seu centro, para poder lidar com os novos conflitos que vão aparecer naturalmente dentro da sua própria casa. E esses novos conflitos, na verdade, não são tão novos assim. Porque antes, como vocês tinham tantas rotinas diferentes e outras demandas, a gente não conseguia dar tanta atenção a isso e agora, com essa convivência da porta para dentro, aquelas coisinhas que a gente acabou deixando para depois, aquele alinhamento que a gente não fez, começa a sair debaixo do tapete e se transformar em uma grande sujeira. Mais do que nunca, precisa de diálogo. Precisa conversar, falar sobre os incômodos, falar como melhorar a convivência dentro desse lar dividir as tarefas de casa, criar novas rotinas em família e sozinho. Essa parte do criar rotinas em família e sozinho é fundamental. Então não é porque você está em casa que você vai estar o tempo todo com as pessoas que moram com você. Estabelece um tempo, nem que seja para ficar dentro do banheiro, cinco minutinhos, 10 minutinhos, para conseguir dar essa respirada e fazer algo consigo mesmo. Além disso, a gente está com um outro desafio. Para as pessoas que têm diaristas, em casa tá tendo que cuidar da sua casa fazer as tarefas aqueles que moram em prédio não tem mais porteiro não tem a pessoa da higienização então a gente está precisando tomar conta e cuidar do que realmente importa de cuidar que é nosso a gente está acostumado muito a terceirizar os serviços que a gente deveria fazer em nossa própria casa esse é o momento de deixar de olhar para fora e olhar para dentro cuidar do que realmente importa e de que forma é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o que a gente já falou, conversando. Segundo, experimenta fazer uma lista de realmente conseguir dividir essas tarefas. O que é que eu tenho facilidade e gosto de fazer? E o que é que marra para tem facilidade e gosta de fazer? A gente pode começar pelo fácil. Identificamos o que é fácil e prazeroso para ambos, agora a gente vai ficar com aquela parte que ninguém quer fazer e que ninguém gosta. Nem sempre a gente vai fazer só o que gosta. Então nesse lugar do fazer o que não gosta, a gente pode revezar. Então digamos é lavar o prato Poxa, eu não gosto de lavar prato Então hoje eu lavo, amanhã ele lava Hoje eu lavo, amanhã ele lava Colocar avisos pela casa pode ser também Uma estratégia, porque A gente não precisa ficar o tempo todo Lembrando para o outro, isso acaba sendo chato Mas como a gente não tem hábito de fazer Esses pequenos lembretes diários Podem tirar você de uma confusão Ou de um conflito, ou de uma briguinha Por uma coisa boba, porque já está tudo dizendo ali Sem precisar nada ser dito e crie rotinas, que hora você vai acordar, que livro é que você vai começar a ler, veja que rotina é que o seu pai ou a sua família ela pode ser incluída nisso, de repente assistir uma série ou jogar um determinado jogo, outra coisa importantíssima é, filtre o que você vai assistir, o que você vai ler, não se inunde de informações do externo, pegue o que é realmente necessário para você nesse momento. E cuidado com as fake news. No final das contas, tudo isso vai passar. E é importante fazer essa escolha diária do manter a sanidade e o equilíbrio dentro desse espaço que você está sendo nesse momento obrigado a ficar. Cuide do seu espaço, esteja com o lugar organizado, converse com as pessoas que moram dentro da sua casa e dentro do que é possível, permita que essa rotina e esse momento seja o mais prazeroso possível para todo mundo que está da porta para dentro. E se você realmente precisa de uma ajuda externa, tem várias pessoas, vários profissionais da saúde oferecendo atendimentos online, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, então busque essas pessoas para, de repente, uma escuta afetiva, uma escuta amorosa, eu acredito que vale super a pena. No mais, a gente está aqui também à disposição de vocês e até o próximo vídeo. E lembre-se, fique em casa, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Beijo grande e se cuidem.